O cara que quer trabalhar com medicina do esporte tem que entender isso. Valência física. Quais são as valências físicas? Força, potência, velocidade e resistência. Então, como tu falou, sempre que eu treino uma valência é em detrimento de outra. Então, se meu treino hoje é de potência, eu vou estar tá abrindo mão do treino de resistência, por exemplo, tá? E aí, pra você estimular, então por isso que eu falei, pô, o CrossFit pra mim é um, um esporte, assim, cara, que usa todas as vias energéticas. Quanto mais quanto mais você tiver um metabolismo oxidativo mesmo que você seja ali um sprintista o que que isso vai acontecer eu vou conseguir poupar o teu glicogênio para usar no teu sprint pois o que eu estou gerando de resíduo eu rapidamente ali eu vou estar tá metabolizando na mitocôndria não deixar -se, é, gerar acidose estou melhorando a performance então com certeza então é bom você usar alguns boosters mitocondriais ali não atrapalha por quê porque o outro sistema é limitado é limitado pô vou tomar 3 quilos de creatina. Não interessa, não vai conseguir armazenar tudo ali, tipo, na creatina, Não tem como. Entendeu? Pra isso, vale a pena no treinamento eu fazer treinos supralimiares. Onde o cara treina em acidose. E o que que isso vai acontecer? Eu vou elevar o nível ali do limiar de lactato dele. Aí o cara vai demorar mais, ou seja, então talvez... Vamos dizer que o cara tem ali um limiar de lactato dele a 12 km por hora. Então você consegue controlar. Até 12 km por hora, o cara não passa do limiar de lactato. Ele tá usando aeróbico, primordialmente. Passou, começou a correr a 14, tá tendo acúmulo, resíduo. Então, quando você faz esse treino super limiar, aí o cara aumenta de 12 para 14, condicionou. Então, quando o cara tá correndo em 13, eu já não tô ali, tipo, gerando metabólico. E para isso eu tenho que estimular a mitocôndria, que tá diretamente relacionada. Porque o substrato, que é o lactato, piruvato-lactato, ele é metabolizado na mitocôndria para voltar como glicogênio. Então, quanto mais eu funciono aqui minha mitocôndria, mais glicogênio vai voltar para o músculo para eu poder usar ali no glicolítica de novo.